Saiba Como Emagrecer de Forma Fácil, Simples e Correta. Sim. existe muitas formas de emagrecer, existe muitos tipos de dieta. Também existe como emagrecer sem fazer dieta? Sim, tem. Nos profissionais da área do assunto de emagrecer também tem como emagrecer sem fazer dieta. Mas isso não importa. Porque, embora existem várias formas de como emagrecer, o resultado é o mesmo, ou seja, perder os quilos do seu corpo. Como, por exemplo, para aprender a dirigir um carro, tem várias formas de aprender a dirigir um carro. Mas o resultado de dirigir um carro é o mesmo. E é, e é isso aí, irmão. Saiba, se inscreva nesse canal do YouTube. Thank you.